Como é que é, pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos! Ora, hoje vamos ter aqui. Eu já aqui no ar. Quem é que está aí? Yeeey! Look at-o de novo! Ah, é o. <risos> o comboio! Ora, hoje temos mais um episódio de Fiji, uh, Estamos aqui a tentar apanhar. Um... Calá! Ih, uh, está tão alto! Estamos aqui a tentar apanhar a aranha. Não faz nada! As tracks não dão muito escolha, Piper. Eu sei que você pode dar uma push na direção certa. direction. o que é? Tem ligar para alguém? Não. Do. Do. Hum. eu vou fazer aqui? a para com força? Toda essa merda toda, já dá para subir não? Não dá para subir. Pumba! Não uh, pera, pera. E outra vez aqui? Pumba! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora, bora! Aranha estúpida Já podemos descer Ir lá ajudar o nosso amigo Ui Cá Aranha estúpido. É, Vai-te Para ir dar para o teu primo Toma Aba Aba Aba, aba. Ei Tem que ir ali Matar-se Não vai se voltar Está quieto Está quieto Vou pedir hein? <risos> ok. Vamos embora. É, que é nosso amigo. É isto. Girare. gire Girare. Bora, bora, bora, bora. Olha essa máquina. alguma Agora Foste. Uh, oh, Ai, tem que ir lá para buscar a coisinha, não é? Toma, toma, toma, toma! Putz, aí! Foi pouco! Ah, não é preciso, isto é uma coisinha! Como é que andou, estúpido? Meu Deus! Tu, uh, é, é isso? O que é o gajo anda? É ali em cima, está lá em cima? ver inventário. Tem temos temos que, pode por isto não? OK. Uh... É A merda. Para. Para para para para para. que <risos> <ríe> tem? <that> that <that's> heavy thoughts. Big and clunky. Shut it, big ears. This is my house you're talking about. <that's> <that> We're sorry. What are you hanging there for? I'm here for a fix up, moron, but the spiders scared away everyone, leaving me hanging. Man, you never leave a guy hanging. You two imbeciles can help me get home. Take my house back to the clock tower in the other end of Clockwork Town immediately. Et immédiatement, O que We can get okay. the train to move it. Maybe you're not as dumb as you look, Piper. Lucky for you! Piper? Então não precisa fazer nada. Ele dá pra deste que que ir? que ir lá já que é o cabrão do, do É o pode... Hey! De novo com unaligned tubes uh, What O que é isso? think não pensar Isso deve setar as pipes Isso deve setar as pipes estrelas. Isso deve setar é pipes estrelas. Isso deve setar as pipes estrelas. Isso deve setar Relaxa! pipes estrelas. Isso <risos> Tô um sol. Ei lá! That Shore is a big gear house. Let's get that crane working. Não. para o outro lado. Que é isto hein? não, aquela ali em cima está mal ali o que é a primeira faixa, só cima que mudam é só mudar estes dois sim... sim... o que é que tens ali em cima? belt power crane Yo yo yo The beat might be playing but Hear what I'm saying Think it I need a melody To make this a hit Yup Yup Eu posso outra vez? Yo Mais yo, yo yo The beat might be playing but Hear what I'm saying Think it I need a melody To make this a hit Yup Yup não faço ideia do que é que é para fazer Yup Oi, peraí, aí, perder o inventário? Por quê? Certainly not. É aquilo ali em cima, né? Yeah. Yo, yo, yo, a beat might be playing, but hear what I'm saying. Thinking I need a melody to make this a hit, you. Yeah. Como é que eu vou fazer esta merda? Ui, já dá para aqui. I like it. Ok. Ora, a gente estava alguns aqui a tentar fazer esta merda. Só depois estou de vez para baixo. Sério? Por que que a bocado não foi? Oh, como que era. Agora é fácil Estupido de merda com... Será que estava com algum erro? e fazer o reset desta porcaria Para estudar Eu tenho que fazer esta merda subir Como? É aqui né, falar com o gajo. Gonna bring my flow from my head to the street to get the drop going. I need a beat, yo. Hum, não sei é porque caiu a Não coisa. isto lá. Oh, não, pera, não é esta. Não é esta que eu quero. Esta. não estava estragado. Preciso até Let's see if we can a, estragar, já esse <risos> Vou botar a ponto da escala, ok. Vamos para o Vamos lá. Here we go. Uh, não. Que merda ainda me acertou Boa. Agora vou mandá-lo para baixo né Vou ter que virar Ih, ih, ih. Ah man Não Não o que fazer aí fazer aí não há nada Ficamos presos aí a pecado estúpido Agora falar para baixo fazer o quê? Uh -huh. Ah! Oi! Uh! Toda pé da mesmo, né? É? O gajo foi para baixo. Então, aqui não há mais nada, é isso? Era só para ir buscar aquela merda? Não sei! Não sei! Vamos ver? Talvez para que é que eu preciso da Então voltamos. Ah, voltamos para trás, mas que é aquela merda. Porquê? quê? Hmm. Hmm. <risos> ok. Yeah Easy now, you big dingbat. I'm having little soup in here. Okay. Posso ir atrás não posso, posso. É, não posso ir por ali, mas posso. Ir. Ah. Vamos aqui então. Agora... Ui! foi isto. Ai, que Stop. É é Oi. É Oi. Olha a Bon, bonjour, bonjour. I'm really disappointed in you two. Sneaking around here okay. like this. We'll stick around until you pack up your webs and leave. Your a country now, Monsieur. Hmm. I'm afraid I'll have to ask you to die. <laughs> <laughs> Quando ó chamou aí que estup Oh my. oh like Oh <coughs> Oh os amiguinhos fogem todas! Eu estou creepy! Eu Não! Ah, revoa! Ah, revoa! Madame! Ui, tanta coisinha boa! <fixos> okay. Okay. <fixos> Vamos encontrar o trem, mano, para que <fixos> eu possa hopes. Isso é né? precisamos. Ah, assim, encher aqui a energia. Ok. Uh -huh. É daí que eu preciso passar Vamos embora Eu vou passar assim para a volta Mas vamos voltar ao início Já está bem mas eu me lembro do início O que agora vamos voltar ao início e vamos pelo outro lado? Pelo lado do piano? É isso? Não dava antes para ir? Que faço ideia Passa ideia! Deixa que dar cedo, tem que ver água. Vou ter uma garrapinha. Ok, ah, peraí, ele foi lá para cima. Será que tem que ir lá fazer alguma coisa? Cristalho. Cristalho. aqui, Bruno, por aqui. Uh. cortando as unhas. Não, não, tem que virar primeiro, não é? Já, já posso estar na, na hum, que está na Bill. Hum! tu não havia. Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Leva o pensamento denso no treino, o pensamento não foi, não sei, não consegui ler tudo. Oi, pera que eu estou aqui à rasquinha de energia. Venha, venha coisinha! Bora! Ah vamos para a zona do piano! Vamos para o pianinho! Será que é o pesadelo Já que a aranha se foi embora? Ou ela só fingiu? Hum.. Não sei. Eh. Uh, now passing ah, composition now big boiling pot. building a card é house here. composição Cá nós. Uh, não é nada. Right, is this? Ooh. Okay. Ah, I'm just a Ah, Oi, oi! No one's home. Oh! U. dá muito, espá! aí! Isso! Pumba! Pumba! Ahá! Cabronas, espá! Há, Knack! É ninguém está Ninguém Penha isto, não sei ainda para que é que eu isto. que coisa é esta merda? Alguma coisa deve ser. Steam is blocking uh. one of those strange stones. Steam boy Bennett, letting out steam for your pleasure. For <risos> your pleasure. Ver inventário. Põe uma tampinha, não? Não dá nada. Ok, estou aqui ainda não é nada para fazer. Uh. Ui. Ui. So, so. Hey. I'm Ah, This huge organ machine house thing. We blew the fear of public speaking to pieces with that. Remember? When the mind was in high school, right? Looks like the machine is out of steam now. É, don't preciso Essa é só esta é? A sério que foste aí essas? Estupido Estupido maego Ah pera não posso ir por ali tem... não tenho... Ah, já vi já vi SORRY um empurrar as duas? Não consigo usar esta para subir lá para cima Vamos embora Tirar aquilo? Certainly not. This cap is blocking the tube. What a weird thing to do. Can you remove it? It's not a twist off. It's not a twist off. Hum. O que é que se quer dizer? Não sei. Ui, peraí. Ah, ter uma chave. Eu não consigo empurrar isto. Não, peraí. Mas consigo. É o okay, que? Puxa lá isso mas conseguimos pôr aqui neste lado Não conseguimos pôr no outro lá em cima Mas conseguimos pôr neste lado Pois é Ok ah, Olha que lindo Eu vou puxo o outro para ali Sou muito esperto Tem para ir buscar ali a chivinha ora Mais um pouquinho então não dá nada não dá nada ah perdeu deu deu o que é que deu ali? Tirou, mandou aqui mais para baixo e os amigos o que raio que eu havia de mandar aquela merda mais para baixo Hum. <risos> Não é tão esperto assim como pensáveis. Que estúpido. Eu preciso de pôr os dois ali. Né? ah Isto é dito! Pá. Vamos embora! Certainly not! Certainly not okay! Porra lá mas é essa merda! Isso, boa! Vamos aqui! Tiramos esta.. Vês, vês, como não custa nada. Ah, puxeja sim. O uma beleza Ok, puxamos esta. Sim. Ah. Vai ser assim? Uh -oh. Isso é tanto puxar e não puxar e puxar já estava cansado Vamos ver esta merda Deixa-me passar Ok Onde oh, é e que bom sei é que ele enviou aquilo Aquilo é 3 ou 4 vezes maior do que ele Da tanga, está bem Onde é que vais? Olha lá para baixo não? Ok. scoop, scoop. Ok. Vamos por aqui. Pegamos isto. Temos que ir para lá acima para a certeza. Ok. Não teve vapor pôr ainda. Né? Já tem? aí. é música para Tá que não é ir lá acima? Deixa ver o que é que tá aqui, o que é que ele diz. que era preciso mais vapor. Ah, já toca. Você não está jogando as notas Dusty. uma coisa a ver com isto, certeza, né? não, não. Deixa-me pôr... A tampinha lá em cima Tenho quase, quase a certeza que vai vou lá em cima Já passou, já passou! Boa! Uh! Estou um pouco que íamos voando o gajo Toma. Ah! Ah, é para ver qual é que é! Ok, é o verde! Que é o verdinho? Não faço ideia de o que eu sei Pode ser qualquer coisa Ué? Ah mas aqui está o azul Aqui está azul lá em cima está verde Mas é o verde que está Vamos experimentar agora Temos esta Esta Depois Hã? como é que eu toco as, as lá de cima? Ah. não percebo teoricamente deveria ser esta duas vezes Depois, uma, duas. Uma. Maybe we must make the symbols match somehow. Hmm. Será que tem que para o azul e? Uh, lá para o azul. Ok. Vou saltar daqui lá para baixo. Não? Ok. Então vamos lá. Aqui é. Um. depois desliga pois é esta uma vez não percebo you're not playing the right notes Dusty yeah eu sei então espera ah, espera tentar essas ligadas por as as só três Ou seja esta e yes. Ei. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Opa, ainda falta mais? So Looks like one song is not enough. Play an encore, Dusty. só tem que fazer o mesmo igual. Nada Só tenho que fazer agora as outras Vamos experimentar as outras Não Se eu mudar hum. Se eu mudar isto Agora vermelho Eu vejo aquilo para que é igual? Eu. Posso ir por aqui? Posso? Deixa me tentar ali ver o vermelho. Ah, estou aqui lá, se me lembrar. Hooray! Being heavy actually helped us! Bye. Seems like the mind has become a bit too fond of pressing buttons. Opa, isso paga logo. Easy. Ahí está. <laughs> OK. Ok, já tenho este aqui. Ora, dois. E este penúltimo e último. Ok. Então o vermelho é. este. este. e este. Porque assim tem que ir lá acima ver o verde. Estúpido! Pão! Progresso, mas ainda não está lá ainda. Continua-se, Dusty! Lá cima vê o verdinho. Não tinha nada em baixo, era só missão minha. Se calhar tem que atinhar, não é? Vamos lá ver. Uhuuu! -huh. Bora, bora, bora. Bola! Rebola, rebola. Ah, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Ok. 3, 6. Easy. Oi, graças. 3, 4, 6. Sim, é Era assim, não era? 3, 6. 3, 6. 3, 4, 6. Vamos ver. 3, 4, 6. Hahaha! Boa! o gaija agora. Está ali. Quer dizer que lá agora, olhando para o pé da Logic and create music too and open new paths. What do you know how long waited here? Bom, bá, oh no. Next up, Geometry Square. Quadrado <laughs> de <a> geometria. vamos ver. é mesmo lá para baixo, bá. Agora onde eles vão é o meu? Puxa! Uh, oh, ah, o ah, gai mora aqui! Ah bem, então temos que arranjar um sítio para pôr a sua casinha. Ok pessoal, muitos engenhoques que esta merda tem Temos de estar ali a descobrir, é pavimentos, é pianos, é pi... É merda, merda, é merda, é coisa que não me interessa para nada É só dar a da cabeça de uma pessoa Não fico com este jogo Por isso é que eu não vou jogar mais Hoje vamos chegar por aqui E para aproximar mais Temos que fazer mais, né? Temos já quase a correr isto Não sei quantos mais episódios é que isto vai dar Mas vamos ver Bem, vamos chegar por aqui eu a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau!